Senhor. Glória a Deus. Quer te convidar fechar os olhos fazer uma oração Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos chamou até aqui nessa noite e porque nós o viemos. Obrigado porque, de alguma maneira, em algum momento das nossas vidas, o Senhor tocou o nosso coração e a nossa existência de um jeito que hoje nós temos prazer em te louvar e te adorar e estar com aqueles que compartilham da mesma fé que nós. Eu te agradeço por esse culto de jovens Feito por jovens, para jovens E cultuar, e adorar, idolatrar E dizer que só o Senhor é Deus, o Senhor é santo Obrigado, porque enquanto o mundo O Senhor tem ido em direção à destruição e morte Nós temos agradecido e vivido Vida de Reinando em vida Buscando uma eternidade que já nos foi garantida pelo seu sangue Eu te agradeço, Senhor Eu te agradeço porque em algum momento o Senhor transformou a nossa história em eternidade. E agora, para que em nome de Jesus, nessa noite nós possamos, Senhor, viver isso e sentir isso. E que o Senhor possa nos relembrar e nos fazer redescobrir coisas dentro do nosso coração. O Senhor não precisa de muito tempo. O Senhor não precisa de muita história. O Senhor não precisa de muitas vidas. O Senhor só precisa da sua palavra. E eu te agradeço por ela. Nós te agradecemos por ela. Obrigado porque somos um povo que tem mais revelação, um povo que tem mais presença, um povo que tem mais tempo com o Senhor. Obrigado porque hoje nós temos acesso a uma Bíblia praticamente decodificada e porque o Seu Espírito Santo habita dentro de nós e nos dá poder para fazer todas as coisas. Obrigado porque mesmo que às vezes a gente se esqueça, o Senhor nunca se esqueceu de nós. Obrigado por essa noite, obrigado por esse culto, obrigado pela vida de cada um aqui, pela família de cada um representada. Obrigado pelos feitos que vamos fazer, por tudo que já fizemos. Obrigado, Senhor. E eu oro para que, em nome de Jesus, nós tenhamos uma noite agradável, cheia do teu poder e da tua presença. Porque estamos nela o tempo todo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a é Deus. Glória a é Deus. Ana me favorece do 13, Tava Estava aqui pensando. Nós somos um povo especial mesmo, né? E às vezes, Parece que somos menos do que deveria. Mas na verdade nós somos muito mais. Porque precisou de três para fazer tudo: o Pai, o Filho e Espírito Santo, desde que eu estivesse em unidade, concordando com o meu coração e querendo as mesmas coisas, com o poder do Altíssimo, três fizeram tudo. Então, pelas minhas mãos: três, seis, nove, doze. Não pode fazer muita coisa a partir da gente. Doze eram os apóstolos de um trai. lá, claro, né? A gente sabe, tá lá ali. E aí veio o Paulo no lugar. E eu acho muito legal porque Paulo vai até Pedro, na, naquela parte, às vezes, algumas me deixam de cegas, e falou: oh, me ensina o que você sabe, que eu tenho urgência no meu coração. E Pedro vai e ensina Paulo. E Paulo fez mais do que Pedro, João, Tiago, Bartolomeu, André e todo mundo junto. Eu queria dizer que eu sou muito grata por servir a Deus numa igreja onde eu vejo amigos, onde eu confio em cada um de vocês. Se eu precisar estourar, se eu estiver chorando, se eu precisar de uma oração, eu já fiz parte de uma denominação, igreja, onde eu sofri muito bullying. Eu chegava, colocava minhas coisas aí, tomava, voltava, mas eu não estava lá, estava muito perto, na minha perna, afastada, isolada de todo mundo. Às vezes tinha um momento assim para orar e porque eu orava. Sendo adolescente, as pessoas assim. Eu já estava olhando, já estava zoando, o que é isso? Tá, parece parecendo eu hora já, porque é igreja? E hoje, eu sinto uma paz tão grande de fazer parte de uma igreja, que eu me sinto parte da igreja. E eu olho para nós e eu sei que cada um aqui tem algo para contribuir com a salvação de todo mundo. Eu convido falar claramente, para né, todo mundo que eu já tive um momento com Deus, prize. cada um, cada um, né? Você não sabe como você tem feito diferença no caminho das pessoas. Na minha, eu consigo de verdade, eu até olhei duas vezes para ter certeza que estava lá na verdade, que todo mundo aqui já fez diferença na minha. E no meu caminho foi um abraço, uma oração, uma palavra, um agradecimento, um, um conselho, um tapa na cara, de tudo. E eu quero dizer que eu estou à disposição para isso também. E eu acho que é isso que nos faz cada vez mais igreja e menos família de Natal. Porque eu amo Natal, e eu amo família, mas. A gente tem a ideia de que a caminha de Natal é cada um por si, Deus por todos, e aceita e segura. E nós não podemos ser essa igreja, cada um por si, Deus por todos, e é um homem de unidade a nascer. Tem um que eu Eu acho que a palavra de Deus ela é verdadeira demais para a gente achar que ela é mentirosa. E hoje, eu estou aqui para falar do caminho. Porque quando a gente não sabe para onde ir, a gente pede instrução. Quando você está perdido em algum lugar, geralmente sua mãe fala, bem, para e pergunta. Aí ele fala, não, é? não precisa é? não. Para e pergunta qual é esse homem. E aí pergunta. E quando pergunta, alguém já sabe. Ele fala, não, isso aí vira aqui à direita, aí você faz um negócio, tem uma cama no teu leito, cabelinho tá demais. Tá no tá? pessoal, falar isso meu pai, ele fica dando uma careca. As pessoas que sabem onde chegar, elas vão te explicar como chegar lá quando você está perdido. E pode ser que nessa noite você esteja perdido em algum momento da sua vida, em alguma situação, em alguma decisão, em alguma escolha. Você não sabe a profissão que você quer seguir, por quem você quer orar, qual ministério que você quer atuar mais fortemente. Porque, claramente, todos são chamados para algo. e você foi chamado para aquilo que você é bom fazendo. E Deus vai melhorar ainda mais. Amém? Mas pode ser que você esteja perdido. Você não sabe como tratar seus pais mais, porque estão estranhos, agora você tá também. Você não sabe mais como fazer amizade ou não tem essa que você tem, ou se elas são reais ou não. Você não sabe nem às vezes o que você posta, ou deixa de postar com qual legenda. Pode ser que em algum momento da sua vida você não saiba para onde ir. O que fazer? Qual caminho pegar. E é muito difícil, quando não anda aceleração, todo mundo fala, vai rápido, vai rápido. Você não sabe para onde você vai rápido. E se você vai rápido para o lugar errado, vai ser pior para você. Você tem devolta? Então, você tem que ir rápido para algum lugar e um lugar certo. Uma vez eu ministrei uma palavra sobre a bênção do caminho, que na beira do caminho tem problema. Na Bíblia, tem várias partes, na do caminho sempre problema. Mas hoje eu vou falar do caminho. Mésbio 13, 21 fala assim, Durante o dia o Senhor ia diante de dele, numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. Caminho tem a ver com movimento, caminho tem a ver com caminhada, caminho tem a ver com sair de um ponto e chegar no outro Ficar parado não tem é caminho Então acho que a primeira coisa que Deus pode nos lembrar hoje é que se você está parado, você não está no caminho Amém? Então se você está parado, você não está no caminho às vezes é melhor feito que foi feito, às vezes é melhor feito, antes só que mal acompanhado, antes mal acompanhado que só, depende da sua carência. Às vezes é melhor fazer uma oração silenciosa do que fazer oração nenhuma. Às vezes é melhor postar uma foto que você está feio mesmo que não postar, porque a pessoa tem que ver. Não sei qual que é a questão, mas eu sempre acho que é melhor ler o universo que não vida que é, legal. é sempre melhor falar, Senhor, eu estou na tua presença porque vou entrar na tua presença. Porque a promessa sobre a nossa vida é que, Espírito Santo já vem por nós, nós já somos presença do E eu quero te falar que eu creio que tem um Jesus aqui sentado, sorrindo, feliz, olhando para nós e falando: olha esses discípulos, viu, Brabuna? Minas Gerais, olha onde chegou a minha verdade. E quantos mais vão ouvir através dessas pessoas? Que eu sou o caminho. O povo de Israel, que é essa história de êxodo, o êxodo é a saída, eles estavam saindo do mundo e indo para a promessa. Eles tinham um caminho para percorrer. E a primeira coisa que eu quero te contar é que esse caminho demorava poucos dias e eles levaram anos. Pode ser que na sua vida hoje tenha alguma coisa que está demorando demais para acontecer. Meu pai levou 14 anos para terminar a faculdade. E ele é o cara mais inteligente que eu conheço, ele passou duas vezes de primeira no vestibular. Você pode perguntar qualquer coisa pra ele que ele sabe te responder, ele é muito inteligente. Aí você me pergunta, como é que ele demorou 14 anos pra entrar a faculdade, aquele seu Daniel, metódico. Porque ele tinha uma mulher e uma menina para cuidar. Ele tinha um trabalho para fazer e ele conseguia fazer uma matéria por mês, por período. Então, de 8, ele fazia uma matéria por período. E aí quando ele ia jubilar, ele a vestibular de novo. E aí ele passava e tirava as que já fez e continuava. Então o curso que era para ele ter feito. Em quatro anos ele demorou 14 anos. Porque ele tinha prioridades. Ele tinha necessidades. E tudo bem. A minha me agradece, porque eu estava sendo alimentada. Às vezes ele está demorando. Acontecer, terminar, finalizar, porque você está fazendo outras coisas e tudo bem. Porque quando você chegar no mercado de trabalho, eles não vão te perguntar quanto tempo você está na propriedade, eles vão te perguntar o que você sabe fazer. Quando chegar a pessoa certa para a sua vida, ela não vai te perguntar vai. Muitas pessoas você já relacionou, mas quem você é para se relacionar agora? E quando você chegar diante de Jesus, ele não vai ficar remoendo o seu passado com outros ídolos e de Deus, mas o que você tem para apresentar para ele naquele é momento. 14 anos numa faculdade é o tempo que eu demorei para fazer três faculdades, uma pós, um mestrado e um doutorado. Ainda sobrou dois anos. E tudo bem, porque a minha história é diferente da do meu pai, é diferente dele, eu não tinha marido, filho, casa, trabalho, que eu tinha que sustentar. E às vezes a gente está preocupado com o nosso caminho, porque o que as pessoas vão dizer que a gente falar, as pessoas vão no caminho delas, amém? Você está no seu. E segue nele, porque ninguém pode fazer a caminhada por você. O povo do Egito, eles estavam demorando muito mais do que deveria. Mas porque eles estavam andando em círculos. Desde que você saiba onde você vai chegar, uma hora você chega. O que é interessante? Não é porque eles estavam andando em círculos Que eles estavam desamparados. Então, talvez Deus fala que tinha uma nuvem para guiar de dia e uma coluna de fogo para iluminar a noite e aquecer a noite, que era é um deserto. Você vem começar a acreditar que, durante o seu caminho, demorando -se não, um lugar certo ou não, você nem está para atraindo. Por exemplo, existe uma nuvem para te proteger do sol e para te sentar do frio. Uma coluna de fogo. A coluna de fogo do Senhor, quando tudo estiver escuro e tudo tiver treva, vai te iluminar, e vai te aquecer e vai te mostrar onde. E a nuvem vai te proteger do sol. É isso que a gente precisa para caminhar. Proteção. E direção. Quem que já assistiu Bradas do um Caribe? Vocês lembram da música do Jack Sparrow, Quem já assistiu adora aquela música? Ele tem é uma música, E a música dele ela é especial. Ela só aponta para o que ele quer. Ela não aponta para o ela aponta para o que ele quer. Então já apostou a voz do Anderson ia apontar pro McDonald's? Acho que talvez tá ali, também. A bússola dela volta para o que ele quer. E eu fico pensando, se a gente tivesse uma bússola dessa, que nos mostrasse o que a gente realmente quer. Porque às vezes a gente não sabe o que a gente quer. Mas Deus sabe. Põe para o livro, por favor, Salmo 119, 105. Quando a gente não faz ideia de quem nós somos, a gente tem que confiar em quem sabe. Quando a gente é criança, quem nos conhece são é um os nossos pais, quem cuida de nós. E aí ele fala, você não pode comer, você pode comer, você pode ir, você vai passar mal. E às vezes a gente acha ruim, porque o nosso limite não é o que eu posso fazer a Mas a palavra de Deus fala assim, a tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então a primeira coisa para tomar com caminho é olhar a palavra. Como que eu conheço a Deus? Na palavra. adoração é que diz em si mesmo, oração é relacionamento. Momentos de extraordinário como Deus são quebrantamentos de amor. Mas você quebra algo para poder usar. O quebrantamento vem para que a palavra tenha. Lugar. E quando eu falo palavra é a que você vai ler. Enquanto a igreja não lê, a igreja não cai, a igreja não ouve, eu não vou ouvir pregação, eu ler a Bíblia. Porque quando você ouve a pregação, você está sujeito à interpretação de outra pessoa. E você é inteligente o suficiente para entender o que Deus quer te mostrar. Como uma lâmpada. Às vezes você fala assim, está difícil. Depois que eu chamo Deus para a existência, quando eu começo a fazer um propósito, tudo piora. Eu quero te falar algo. A tua vida é como se fosse um quarto bem bagunçado. Bem bagunçado. E você está acostumado a dar bagunça. Você sabe onde está, uma bagunça gerenciada. Você sabe onde está cada coisa, mesmo voando. Só que outras pessoas, quando olham, não acham nada, mas né? você conhece a sua bagunça. O que acontece é que quando você chama Deus para a sua vida, para o seu parque, para a sua intimidade, Ele acende a luz e todo mundo, inclusive, você vê o que está a bagunça. E aquilo vai começar a te contar. Porque mesmo que você saiba onde estão as coisas, elas não deveriam estar em mesmo de tudo bem se demorar tanto tempo, você já podia estar fazendo outra coisa. Você já podia estar colhendo os frutos daquilo. A senhorinha que deu o pão e o azeite para o profeta, desfrutou muito menos tempo da bênção de ter tido o pão dela multiplicado, do que o jovenzinho que deu o pão para Jesus, que multiplicou também. Ele teve uma vida para desfrutar da bênção que veio a partir disso. E a senhorinha lá já era duva já estava perto da morte. Nós, aqui hoje, a gente está fazendo um movimento, uma geração que quer disputar mais tempo a bênção do Senhor. Nada, tanto que é bom quando você tem um problema e você fala, Deus, eu te entrego, o Senhor resolve pra mim e Ele vai resolver. Você fala, meu Deus, é tipo um super poder incrível e é mesmo. Porque é a lâmpada para os pés que ilumina e clareia o caminho, porque só iluminar não é clarear. Clarear é trazer visão, revelação. Você enxerga as coisas. Provérbios 16, 9. E quando você enxerga ela, você pode lidar com aquilo. Mesmo que você enxergue com o seu coração, você veja o que ninguém está vendo. Você tem a visão de onde você quer chegar, do caminho que você quer percorrer, sua viagem vai ser melhor. E seu coração que planeja o caminho, mas o Senhor que determina os seus passos. O caminho, caminhada que você vai dando passos. Você pode correr. Claro que você pode correr. Então, vai chegar uma hora que você vai ter que andar. E quando você andar, você vai ter que ter certeza que você está conversando. o Kerser. Porque quando você correr, você não pode pensar nisso. Quando você correr, você vai dar o gás à respiração. inspiração. A palavra de está falando que você está planejando o seu caminho. Mas o Senhor é que conhece -se os seus passos. Então, eu quero te falar com essa palavra sobre o seu caminho, que pode ser que você não... Continue andando onde você está. Pode ser que você tenha se preparado todo para uma viagem, né? um destino, uma roda, para aquele lugar que eu vou, e no meio do caminho Deus fala, meu filho, então, não é para lá, não é. E tá tudo bem, confia no pai que o pai sabe. E aí, é difícil confiar no pai que o pai sabe quando as coisas que você se planejou tanto tempo deram. Né? Mas, Deus, eu fiz toda a minha mala para o verão, o senhor vai me mandar para ele. Deus, eu coloquei roupa para três dias, você vai me mandar para a parede? Não, porque o senhor é e Eu já lhe Deus, Deus, eu conheço pessoas onde eu estou indo, eu sou bom nisso. Para onde o senhor vai me levar? Ele vai te levar para onde você vai ter a sua vida na melhor versão possível se você entregar para ele. Porque essa é a promessa fazer da nossa vida uma vida maximizada. Deus não tem interesse em ter filhos sofrendo, filhos deprimidos, filhos tristes. Por que Deus tem isso? Por causa da aliança de Deus. Põe em Gênesis 15, por favor. Deus fez uma aliança com você. Uma aliança com o comprometimento. Aliança, né? que é que usa aliança? Aliança não por isso? Você usa. Você usa. Você usa. Você usa. Eu usa. Tudo bem, Eu não gosto. <risos> o dia que eu acabo eu vou fazer uma tatuagem. Não tem nem como linkar. Fala, nunca eu não mais. Não quero ler você em Gênesis 15. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Uma visão. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Vamos fazer um exercício? Eu quero que você imagine que você é o Abraão. Fechou? Gênesis 15, você é o Abraão. Quem que é? Abraão. Então, Gênesis 15. você é o? Fechou. Então, você. Não tenha medo, senhor você, senhora você. Eu sou o seu escudo e grande será a sua recompensa. Mas você perguntou, ó, oh, soberano senhor, o que me darás se eu continuar sem filhos? E o herdeiro do que eu possuo é o Eliezer de Damasco. O que é isso, de Damasco? Parece. Tá a do Big Brother de em Fopa? Ninguém sabe o Quem é essa pessoa? Quem que Abraão falou pra ele? Mas Deus, você quer que eu confie em você minha vida não é uma desesperada? É pra eu ter um milhão de filhos? Você falou que eu tenho um milhão de filhos, eu não tenho filho nenhum, né? Porque já vai todo com Zé. Ninguém. Não tem nada que o senhor falou. O senhor falou o que fazer? Richard, que eu conto. E nas suas promessas, tá e paro em Aí vem os influencers também, do nada, fazem um vídeo ruim, fica milionário nos negócios e eu sou indígena, então, tô aqui. Fiz faculdade, quatro anos, aprendi um monte de coisa, ia, ninguém na mídia fez um 3 e um lá, tá tudo aqui, é 10 Deus. Que justiça! Não vou não na misericórdia. Você começa a falar isso pra Deus, mas Deus, você falou, eu ia ser quase de multidão, e o meu filho vai ser o Elias de dar Dana, não tem herdeiro. Pronto. E aí você vai crescendo, você é vez. Aí você vai Deus. Tu não me mexe, filho algum. É um servo da minha casa que vai ser o herdeiro. Quem nunca, né? Deus, mas você não deixou eu entrar. Deus, cadê minha CNH? Deus, cadê meu corpinho? Deus, cadê minha vida? Deus, cadê meu ministério? Deus, cadê meu reconhecimento? Deus, cadê meu tudo? Cadê meu pai? Cadê meus amigos? Cadê a felicidade do dia a dia? Cadê meu ânimo? Eu tenho muito portanto para Deus, Cadê meu ânimo? Você não me deu nada. Então, o Senhor lhe deu o seguinte resposta. O seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Para começar, herdeiro tem a ver com herança que passa um Você passar, uma você tem que ter alguma um coisa. Então, amigo, você tem algo para passar. Esse algo que você tem que passar vai ser entregue para quem você gerar. O que você fizer. O caminho que você percorrer. Salvação individual, Deus não tem neto, não tem Herança é individual, vai passar para você e Deus é muito organizado, não vai precisar para que tem nessas famílias brasileiras, que é só ter uma herança que e tipo, tudo bem. Não vai ter isso. Não vai ter gente processando gente por causa das fazendas que ele foi. Não vai ter isso. Mas ele fala assim para você, Gabriel. o filho será gerado por você mesmo. O trabalho é seu, o caminho é seu, pronto. Aí ele fora da tenda, fora da tenda. Sabe o que é fora da tenda? Fora da zona de conforto. Aquela que todo mundo fala que eu nunca vi. Fora da zona de conforto. Fora da tenda, fora da casa. No lugar que você está parado, você não vai colocar nenhum raiz de fogo. Caminho é caminhada, parado, você não chega, tenta ir no quarto de fica lá na parte do leão da... Aquela onça de pensar. O telefone. Você chega lá, para lá, tira a voz lá. Caminhada de dia. E vai embora. Você fez a caminhada. Não fez a caminhada. Os cinco quilômetros não foi. A caminhada, você tem que sair daquele ele. Percorrer alguma coisa. Mas você vai chegar no mesmo lugar. Algumas vezes você vai voltar para a sua casa. Você vai voltar para aquela pessoa, Você vai voltar para a empresa. Não tem problema. Você andou. Você viu coisas, caminhadas passaram por você. Coisas Parado e vai embora dali, nada aconteceu. Não teve caminhada. Levando para fora da pena, para fora da zona de conforto, e diz: Olha para o céu, conta as estrelas, se é que pode montá las É assim que vai ser sua descendência. Eu gosto que Deus mostra para a gente as coisas apontando para o que ele mesmo faz. Próximo. E ele não fala: Olha para o chão primeiro, primeiro ele fala: Olha para o céu. Primeiro, ele falou, do para o céu, os museiros que eu coloquei, o poder da minha palavra e que quanto mais fora das tá cena, mais você vê, já que uma roça tantas tá, as caminhas, os caminhos, tá lá, tô, muito pra abrir cidade, que quanto mais você sai, do que o homem faz, mais, meu Deus, faz, é igual fazer treino de bicicleta e fazer treino de perdeu. é outra, coisa, né? porque a natureza é outra. Muito mais dentro, muito mais rica Céu é a mesma coisa Mas é para Deus um para o céu E Abraão um creu no Senhor E isso lhe foi acreditado como justiça Pronto Diz ainda Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus Para dar a você essa terra como herança Então Deus te tirou deu de algum lugar Para dar algo para você como herança E aí ele perguntou Mas soberano Senhor Como eu posso saber que tomei posse? Como que eu posso saber Deus que eu tomei poço? E aí respondeu o Senhor, e essa parte é muito legal. Traga-me traga uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com três anos de vida. E também uma bolinha e um pombinho. Lá na frente, na palavra de Deus, esses animais vão ser usados como sacrifício do templo, inclusive. Mas aqui ele está falando assim, traz um de é cada. Um representando cada peso de problema que você tem. Agora isso é justiça. Três anos de vida. Pai, Tio e Espírito Santo. Abraão trouxe todos esses animais. E agora eu quero te contar uma coisa, como é que você fazia aliança no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, se você fizer aliança com alguém, não é só colocar uma argola de dourado no dedo de ninguém, não. Se você fizer aliança com alguém, tinha que morrer animal. Pum. Por quê? Porque você dá o sangue. Alguém paga o preço. Para que haja vida, vai ter que ter uma morte. E não é para balancear o universo, usar anime, não é para que você saiba que se não morrer uma parte de você, não tem como viver o que se Porque para você ter um bom relacionamento, você tem que deixar a sua justiça própria de lado, às vezes. Quando a namorada fala, amor, eu quero comer alguma coisa que eu não sei o que é, você não te vende, mas eu tô com vontade. Você tem que matar a sua raiva interior e falar, tudo bem, nós vamos matar isso aqui. Você não morre, gente. É a mesma coisa. Você tem morte envolvida para que haja vida. A semente só dá tá vida quando ela morre na terra. E aí, como que era ter uma aliança? Você pegava os animais, pulos, perfeitos. Tinha que ser perfeito. Porque aí eu contava para Cristo já. E matava eles. Mas você só matava. Agora, meu lado, os outros morados, e vamos dar coisa. Então. Foi só falar da prevenção nossa, viu? Isso aí. Não. Aí você cortava no meio dos bichos. No meio, em duas partes correm. Eles eram perfeitos, cortava no meio. E colocava eles um círculo, um em frente do outro. Então, Abraão trou trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio, colocou cada metade em frente à outra as aves Porém, ele não cortou. Nisso, as águas de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão a gente chocava. Então vamos lá de novo. Como que era feita uma aliança? Eu vou fazer uma aliança com o Emerson. Se ele me pagar, eu vou pagar, se ele não pagar, eu vou pagar. Nossa aliança, a gente pegava o animal perfeito, puro, partia no meio e colocava um de cada lado. Certo? E como que era feita essa aliança? Para eu e ele, para é uma aliança, nós tínhamos que caminhar por esses corpos. E caminhava, fazendo um oito, o um símbolo do infinito, que todo mundo tatuou em 2010. Tá? Caminhava, fazendo um oito. Que era para mostrar realmente o um ciclo de infinitude. E caminhavam os dois. E quando eles caminhavam, né, naquela era naquele momento, você ia citando, profetizando o seguinte aspecto. O que é seu é meu. Amigo. O que é meu é seu. O que eu precisar e tiver, eu vou fazer por você. E você vai fazer por mim. Nós dois agora somos um. Presta atenção no tamanho disso. E Deus chamou Abraão, que é você, para caminhar com ele em volta do trem que está morto. Não consegue derramar, que é Cristo. Para dizer que o que ele quiser por você, você pode fazer por ele. E o que ele quiser por ele, pode fazer por você. Que vocês dois têm direitos. Um sobre o outro, você tem um relacionamento alinhado. Que agora o meu sai, o seu sai, são o mesmo. Não é disso. A aliança é para falar assim: ó, tudo que você conquistar também tá no meu nome. Eu tudo que eu vou conquistar com você? Onde você precisar ir, eu vou com você. E onde um eu vou, você pode ir também. Sabe o que essa esposa fala no divórcio? O que você tem que em mim? Só que o jeito legal. Tudo que você tem agora é meu. E é isso mesmo. Por isso que a queda da aliança tem, é tão dolorida. Não é só uma promessa, é uma vida compartilhada. E como que ela é feita? Caminhando. O melhor caminho que você tem fazer é um caminho de aliança. Pessoas boas, como são vocês na minha vida, e eu não estou puxando a carne, porque eu não sou boiço. Não mesmo, é é porque... mas a minha vida estranho Mas. Você ter alguém, você pode se aliançar essa pessoa, caminhar com ela, discipular ela, ou ser discipulado, os dois discipulando também. alguém, não importa. Mas esse é o, a diferença do cristianismo para as outras chamadas religiões. A religião quer religar você a Deus, enquanto o cristianismo quer morar em você. É Deus morando em você, não você se religando a Ele. E quando você quer adorar qualquer outro tipo de ídolo, você tem que ir lá e prestar as coisas, você tem que ir lá e fazer as coisas. Enquanto a, a fé em Jesus, não, Ele fez tudo, você é recebe. Você está aliançado com Ele. Quando você come pão e bebe de uva, ou vinho, você está falando, olha, nossa aliança está aqui. Esse pão e esse vinho você me deu, agora eu estou te dando no meu. Será que a gente está caminhando dando nosso? Mas era assim que fazia. Os dois que estavam fazendo aliança andavam em infinito, naqueles corpos com aquele sangue, para mostrar que é uma aliança de vida. De vida. De justiça. Mas quando Deus te chama para uma aliança, começa a nos abrir. Porque o cadáver, a parte que morre, o Quanto mais você se posicionar no Senhor, mais as pessoas vão achar que você está fedendo. Que pessoas? As pessoas que não têm a mesma aliança você. Que não estão andando nesse caminho, você. Que estão te vendo um lado e que você vai o outro. entende Estou acabando. Abraão tinha que enxotar os urubu. Sai. Por quê? Porque você tem que enxotar mesmo. Quando vier o urubu, olhando a parte de Morreu um Sul, você não fica. Vem cá. Vem aqui, vai Dá um pé, urubu. Urubu não é louco. Urubu não é quito. Urubu não é arabe, que é o vou... Urubu é urubu, E o urubu. Come morte. E caga brão. Acho legal essa canção. Quando chegar o Lugu, quando chegar a lutar, quando chegar a gente querendo comer da sua desgraça, você tem que enxotar. Pessoas que chegam perto de você só para saber seus problemas. Elas não querem te ajudar, Você saber seus problemas. Pessoas que querem saber da sua vida e não tem nada para ajudar você. Você não precisa alimentar elas. Pode enxotar. Gente que quer só montar as suas costas e falar, ah, vai, estou indo junto, não é caminho, não, você está no colo de Cristo, não dá para carregar ninguém. ele carrega, você não, amém? Então chegou o durubu, fala, hein, durubu, sai, e pode falar, sai, na paz, na maciota, Jesus te justifica sobre isso, porque em Mateus ele fala, chegar no casa de alguém, oferecer a paz, a seu legado. sempre. Bate os pés, tira a grilha e passa. Manda um salve e foi. Isso é vida. Tá tudo bem. Então as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão os enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de um sono profundo Faz um som profundo. E eis que vieram sobre ele trevas, densas e aplausos. Hum? Abraão fez a parte dele da aliança. Fez? Fez? Ele estava esperando Deus vir para o com ele, tá? Tá. Deus estava vindo? Não. Quem estava vindo? Os águas? Vocês estão comigo? Então, sua história. Você fez a sua parte até aqui. Colocou os animais mortos. Derramou o sangue. Creu no sangue de Cristo. E está esperando Deus vir andar conosco. Mas só estava na rua. Só estava no Urubu. O que, que vai acontecer agora com você e comigo nesse caminho, nessa andada de aliança, para onde a gente tem que ir? Você vai cair num sono profundo. Sono profundo é descanso. Porque podia ser só um sono daquele que se se tornar veja lá na água de acordo? Podia ser só um sono daquele que se acelera e se acorda? Podia ser só um sono daquele, um daquele que se faz um de acordo? Mas no sono profundo, não. Sono profundo, repara. você acorda e na uma do na cara e você está... Você está revigorado, descansado, tem energia. Não nos primeiros dez minutos, primeiro, minutos Sim. Mas quando você cai no sono profundo, você está no auge do seu descanso. Mas presta atenção, é um descanso de quem estava com e não fez nada. É um descanso de quem estava na posição, no caminho certo, na área você está entendendo a diferença? Descanso profundo, some. Profundo, some é treinamento para morrer. Quando você morrer, os que dormem, diz a palavra de Deus. Então, é quando você se largou em você. Não sou eu, mas Você tem a diferença. De você falar assim, ah, deixa que Deus faz Deixa que Deus faz. E Deus faz. Porque ele está em um sono profundo e tem o quê? Trevas apavorantes. Quando se descansar, é esse o peso do ego e da justiça própria que vem em vocês. Não sei você, mas eu tenho dificuldade de descansar. Que eu vou descansar, e eu fico pensando que eu tenho fazer. Aí eu não descanso porque eu estou pensando que eu tenho fazer. Não estou fazendo, brava. Não consigo nem descansar nem fazer. E aí eu não tenho muita qualidade, mas também não tenho energia para fazer. Isso não é o isso, isso é trevo. Paz. Mas aí é o que, que aconteceu. O Senhor lhe disse, Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por quatrocentos anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, depois de tudo, sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados, será sepultado em outro feliz. Na quarta geração, seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos jamoneros ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs, e veio a escuridão. Para aqui. O que foi isso de ali? Deus contando um para Abraão o que, que ia acontecer. No seu descanso, Deus vai te contar o que, que vai acontecer. Pode ser que você vai ter uma vida feliz, pode ser que você vai ter uma vida difícil, pode ser uma profecia de alguém, pode ser um sonho, pode ser o que a Bíblia diz para você. Saber o que, que é a palavra de Deus para você? Você vai ouvir as palavras, escutando muito louvores Eu sei. Mas a palavra de Deus para você é a que em algum momento virou sua verdade. Você ouviu e fez sentido? Encontrou no um verbo. É isso. Você não precisa nem arrepiar. Ripiou é bom. É quando você olhou e falou: Isso é problema. Porque você está sendo bombardeado tipo, de a vida inteira. Pensa lá, minha filha da Ela e do José Marta e do Pastor Casa. Ela tem tá falando de dados de culto que, meu Deus. Mas de vez em quando ela olha e fala assim, é pra mim. E as outras coisas também é E tudo bem, não é pra outra pessoa. Mas agora eu preciso da sua atenção. Porque eu preciso que seja para vocês. Porque é pra mim, hoje. Depois que Deus fala o que vai acontecer, eu vou te falar o que vai acontecer. Deus te ama. E quando você souber que Deus te ama, a sua fé vai ser fortalecida em amor. Você vai ser capaz de ficar na posição da aliança e num caminho que confia na nuvem e na coluna de fogo. Amém. E você vai saber para onde ir, porque você não precisa saber. Porque se o coração do homem faz planos, mas Deus que sabe os seus passos, você precisa se incomodar? Confia no GPS de Jesus e vai. E você vai ter paz, porque você vai saber o tempo todo que você está demorando porque Deus está fazendo. Se está difícil, porque Deus está treinando. Se está fácil, porque Deus está favorecendo. Ah, mas tudo é Deus? Claro que é. Né? Você é cristão. É para isso que você vai ser cristão. Para ter um apete para isso. Porque senão não vai ser E aí quando Deus chama, o que vai acontecer? o que vai acontecer? Ele está cuidando do seu caminho. O sol vai ser bom. vir se escuridão. Ou seja, o que você enxerga vai sair. Você deve mais nada. Né? Os seus olhos naturais. E a palavra diz que um fogareiro esfumaçante e uma cocha acesa. Passou por entre os pedaços dos animais. Em algumas versões fala fogareiro e iluminante. Tem várias versões para isso, mas eu vou te falar o que, que é. São duas colunas de fogo uma com madeira e a outra com luz. É o pai e o filho que apareceram para Abraão enquanto ele estava acordando naquela treva. Quando ele abriu os olhos, tinham duas chamas de fogo andando na aliança. Deus não faz aliança direto com o homem porque o homem só trai a outra. Deus fez a aliança dele com Cristo e através de Cristo sempre na aliança de Deus. Então, você pode colocar todas as suas coisas. Falar para Deus, oh, mas eu fiz tudo, matei todos os bichos coloquei na posição certa. Estou que esperar? Quem vai fazer a aliança com Deus por você? Jesus. Em outros momentos da vida, você vai ter essas mesmas expressões falando do pai e do filho. Quando você descansar, você vai ver que já tem dois andando por você. Deus fez a aliança principal com Abraão, com Cristo, o fogareiro e a rocha, as duas colunas de fogo, a lâmpada para os pés, e luz para os seus caminhos, o fogo do consumidor, a mesma língua de fogo que desceu sobre pentecostes, a presença do Senhor é que fez a aliança. Abraão viu. Você viu e creu. Eles passaram pelos alianços. Enquanto Abraão estava descansando. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão. Mas espere aí! Abraão não! Como assim fez a aliança com Abraão? Abraão não estava. Abraão estava dormindo. Do mesmo jeito que ele fez conosco. Ele já não estava na cruz, cruz e tal. A gente não está sentado à direita do Senhor. Ele disse Mas é através dele que a gente entra. E aí? A aliança foi com Abrão e ele falou Aos seus descendentes, eu tenho essa terra Desde o Ribeiro, o Egito, até o Grande Rio, O Eu A terra dos quereneus, dos queneus, dos cadimoneus Ou seja, a vaga dos outros O emprego dos outros, o remind, Os problemas da gente está com os outros Não tem nada dos outros é Tudo seu, que Deus te deu O que não é seu pode ficar com os outros Que é Deus Amém? Então não só de uma vaga, beleza, só seja um você não trabalha, beleza, você tem que trabalhar é você você é você, os outros são os outros e amém, porque o Senhor vai te vencer de todo mundo e quando todo mundo for perder para você e ganhar o que tem que ganhar aí a provação o Senhor se na sua vida mais um. Sara que era a mulher de Abraão não lhe deram nem filho, tinha como uma serva egípcia chamada Agar que diz para ele que ia ter o filho dele. Eu vou terminar essa parte dando né? uma coisa para vocês. João 14, 6. Não seja a pessoa incrédula do seu relacionamento com Deus. Porque ele já fez a aliança com você. O que Abraão viveu foi ver o pai e o filho fazer a aliança por ele, entregar para ele, mesmo assim, ele com a esposa dele tentar fazer outras coisas. Eu queria que você fechasse os agora. Por favor. E se lembrasse de quando você viu Deus. Pode ser quando você se converteu, pode ser quando você sentiu que Deus era real, no momento sobrenatural da sua vida. Onde você estiver na sua mente. Lembra de quando você viu Deus. Quando você sentiu que Deus era real. Abra ah, não sentiu que Deus era real. Enquanto você lembra, eu vou fazer uma oração. Espírito de Deus, eu quero te agradecer porque nós temos algo para lembrar. Nós temos uma aliança que o Senhor faz a sua parte. E o nosso caminho muitas vezes se perde porque esquecemos da sua aliança conosco. Eu quero orar para que nesse momento, em nome do Senhor Jesus, no poder do Altíssimo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que em nome de Jesus não haja ninguém no nosso redor que nos dê ideias, nos dê oportunidades, que venha duvidar da nossa luz e do nosso caminho. Que nos tire de cabeça, que nos tire do caminho, que nos faça pensar fora daquilo que o Senhor está pensando para nós. O Senhor nos deu liberdade para escolher, mas eu oro para em nome de Jesus. O Senhor veio proteger a sua vontade na nossa vida. O nosso coração, que Ele tenha conectado e aliançado no caminho que é o Senhor. Porque o Senhor fez no nosso lugar e andou no nosso lugar, a caminhada que era de nossa. E quando o Senhor diz, pega -se a sua cruz e me segue, a nossa cruz é infinitamente menor do que a sua. Eu te agradeço porque nós temos o que lembrar. E eu oro para que não tenhamos saudade, mas que isso se torne a menor das nossas lembranças com o Senhor. A minha oração agora é para que esses momentos que estão sendo lembrados, seja o menor momento contigo que a gente vai ter daqui em diante, em nome de Jesus, para que a gente possa ter mais momentos com o Senhor, mais momentos de revelação, mais fogo nos nossos olhos, para que a gente enxergue o que a gente não tem enxergado, para que a gente descanse de uma maneira correta, que é a maneira como o Senhor faz por nós. Eu oro porque em nome de Jesus um poder potencial gigante entre nós, gigante cada um de nós foi chamado para grandes coisas se Abraão era é o pai da fé e nós damos uma aliança de fé todos os promessas de Abraão são promessas para nós então eu que em nome de Jesus nós possamos viver o que Abraão viveu a aliança contigo, plena e perfeita, em nome de Jesus amém? amém, amém. amém. para terminar, eu queria que você lesse comigo esse versículo se você não entendeu nada até aqui, simples. Pode ser que você não saiba para onde ir, que você não saiba qual é o caminho. E pergunte para o Senhor Deus, para onde eu vou? O que, que eu estou? Qual é o meu caminho? Eu quero te lembrar que parar você não vai poder nenhum. E duvidando do caminho de Deus, você pode perder boas escolhas. Hoje, nós estamos tá praticamente um preto e branco, que tá até legal. E dois caminhos, eu gostei. A gente está parecendo igualmente mentindo. Nós temos ser um padrão para teatro do encontro, <risos> as aqui. O que, que te fez escolher a roupa que você escolheu hoje? O que, que te faz escolher as pessoas que você manda mensagem no design? E as que você inolou? O que é dá uma escolha? Silêncio é uma resposta. O que, que te faz orar ou não, ler a Bíblia ou não, pedir o que você pede? E não pedimos, ela pede. O que te se faz ser a pessoa que você é? Eu não sei. Mas eu sei que ele sabe. A gente não consegue controlar nada, na verdade. As nossas escolhas são muito pequenas, perto do que parece poder escolher. Mas a gente tem que começar a confiar de que existe uma bússola no nosso coração que aponta para o que a gente quer. Que é o Espírito Santo. E quanto mais você deixa do de Espírito Santo, mais influente isso vai ser. Você vai começar a querer coisas que a sua carne não ia querer. Que o diabo não ia querer. Você vai começar a querer coisas que as pessoas vão olhar pra você e falar ah, Deus, não te prometeu isso. Você não é tão assim. Você não dá conta, você não consegue, não é pra você. Já tem gente que faz. Tem gente que faz melhor. Olha a quantidade que tem de músicos e de humoristas, de pregadores. E de advogados, e de designers, e de psicólogos. Olha a quantidade de tudo que a gente adora, tem muita gente. Muito. Sempre vai ter alguém que já fez melhor e pior que você. Mas e quando você fizer, vai ser diferente. Porque você é você fazer. Amém? Então, a resposta que eu tenho para te dar hoje é a resposta que o Senhor me deu quando eu perguntei para Ele para onde a gente for? E quem vai comigo? Para onde fez? eu Você não tem para onde voltar? Queimei, será que eu realmente queimei minhas coisas para trás? Deixei elas. E na música fala? Ou não? Será que eu realmente estou ouvindo Jesus falar que ele é Deus, o Senhor dos Senhores? E eu, não é, de vez em quando a Mega Sena faz bem. <risos> será que eu tenho medo medo da minha mãe do que de Deus? Será que eu tenho mais vontade de ser reconhecido pelo meu pastor do que é por Cristo? Será que eu quero mais ter um relacionamento saudável e em paz de acordo com os outros esperando que eu tenho ou que eu realmente quero? E será que o meu relacionamento é Com os meus amigos? Com a minha igreja? Com a pessoa que eu amo? Será que eu amo? São perguntas que eu quero te mandar fazer para o Senhor. Porque só Ele pode responder, porque só Ele habita em você. E glória a Deus. Porque nós não éramos dignos de fazer aliança com Ele, mas Cristo fez. E é por isso que a gente ora em nome de Jesus. Por isso que a gente faz em nome de Jesus. É o sangue de Jesus. Então, morre você de uma vez, deixa Jesus. Você vai começar a se chamar para fazer coisas e querer fazer coisas que você não ia querer nem se chamar antes. E amém. Porque quem está vivendo em você é Jesus, já não é o meu em mim, mas que nem Paulo Quando você não souber para onde ir, Fala com quem é o caminho Ele sabe Porque ele Vocês podem orar comigo Esse versículo, porque eu acho que isso é uma oração Respondeu Jesus Vamos lá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai A não ser o mim. De novo Eu sou o caminho, a verdade e a vida ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Amém? Então qual é o caminho? Jesus. Qual é o caminho? Jesus. Qual é o caminho? Jesus. E por onde eu vou? Para onde eu vou? Jesus. Ele é. E ele será. Eu peço desculpas. Essa palavra não é o que você queria um no sábado da noite depois do carnaval. Mas eu tenho um fraco por falar de Jesus. E da palavra dele. Eu tenho muita história minha pra contar, mas ela não é tão legal que a minha E agora você sabe como é que faz uma aliança, o Pablo não faz isso no seu casamento. Mas eu olho. Pra que você tenha esse nível de comprometimento nas alianças que você faz. Quando você fala, pode contar comigo. Porque Deus está contando com você a parte dele que ele fez. E é só por isso que Abraão depois foi requisitado a entregar o seu filho. Porque tava ele tava numa aliança com ele ia entregar o filho. Às vezes você fala, não era justo, com assim, o Abraão, né? Tem que entregar o filho dele, mas ele entrou numa aliança com quem me entregar. Só faz. Porque o que é de Deus é seu. E o que é seu é de Deus. O que Deus conquistou é seu. E o que você vai conquistar é para a memória dele. O louvor pode subir, por gentileza. Porque nós vamos adorar a Deus agora como se não houvesse amanhã. Porque não mamãe... há. Renato Lucha que lá. Você vai falar para Deus agora, né? Senhor, eu lembrei de quando eu te vi. Eu lembrei da aliança que você tem comigo. Se o Senhor é o caminho, eu quero andar. Eu quero andar. Você quer andar? Eu quero andar. Eu não quero mais ficar parado. Não quero ver minha vida passar diante dos meus olhos. E eu também não quero andar onde não é Cristo. Porque dói. Deus. Caminhos que não são Jesus são caminhos ruins. Não levam à vida. Levam à luz. Não tem proteção. Da nuvem, não tem iluminação no fogo. O caminho é Jesus. Glória a Deus. Então vamos orar, vamos adorar o Senhor. Nesse final de culto, eu quero agradecer a presença de vocês. Obrigado. Obrigado por crer e deixar o Senhor que habita em você, passar por você. Faz sua aliança com Deus todos os dias. O que é dele é seu, o que é seu é dele O caminho é ele, está na dúvida tá fala com ele Quer perguntar a pergunta para ele Agora eu vou dispensar E a gente vai finalizar esse culto Mas nós vamos orar Enquanto ele canta sobre nós vamos orar O que, que eu vou orar Se você quiser, mas o que, que eu sugiro? Deus Se o Senhor é o caminho e eu tô no Senhor Me mostra a resposta Seja minha busca, a minha bússola. Aponta o que o Senhor é quer Amém? Podemos orar assim nesse bom e a gente quiser o culto. Glória a Deus. Jardim. Se você sente a vontade, você se coloca em pé. Se você quiser, permanecer permaneço sentado. Nesse momento, você possa fechar os seus olhos. Diante de tudo que foi compartilhado, você que nós temos. Ele é o caminho do deserto, ele é o próprio caminho ele é doce durante a noite Ele é sombra durante o dia. Ele é tudo que nós precisamos Ele é tudo o que nós temos Você pode ter parênteses. Estás aqui O vento é entre nós <sum> Te Dá uma olhada Nossa te é Toda força que há no seu coração, declara Deus te promesse. Deus te amar. Deus te promesse. De e Deus e de lá, eu te de promessas as novas, luz na escuridão, meu Deus, esse é a te amo Eu não sei se E Eu